Conheça hoje o LibidGel, um suplemento alimentar 100% natural, aprovado pela Anvisa, e sem contraindicações, por possuir, propriedades naturais como a marca peruana. Conhecida no mundo todo como Azulzinho Natural. Combatendo a ejaculação precoce, e a impotência, com LibidGel, você terá ereções fortes e duradouras, aumentando por mais tempo a rigidez do pênis. Libid gel é exatamente o que faltava para você aproveitar ao máximo suas noites de prazer, e sem preocupação de ejacular bem antes da hora. Com libid gel, você vai transformar sua vida sexual, aumentando a potência de suas ereções, reduzindo a ejaculação precoce, e até mesmo ganhando alguns centímetros a mais no tamanho do pênis. Libid gel, você precisa tomar duas cápsulas ao dia, antes das refeições. Seus efeitos são vistos a partir de 30 dias, variando seus resultados de pessoa para pessoa. Se você tomar de gel todos os dias, garantimos que você vai notar ereções mais potentes e duradouras, mais apetite sexual e muito mais energia e autoestima na cama. Faça como milhares de clientes. Surpreenda as mulheres na hora H. Comprando agora o seu de gel. Chegou a sua vez, de ter mais potência, mais duração, e mais tamanho agora. Para fazer seu pedido, e mudar sua vida sexual, clique no link que está na descrição do vídeo e garanta já o seu kit.